Hoje aqui a gente se reuniu para conversar um pouco sobre os resultados do que foi a modelagem de curso por competência e avaliação por rubrica. Um. Dessa experiência, a gente formou é, oito professores de mestrado e doutorado é, na tutoria e na docência digital. Essa é uma das estratégias que os programas de pós-graduação do Brasil utilizam para formar professores e por quê? Porque a maioria de nós que atua é, no ensino superior, nas diferentes áreas do conhecimento, a gente dorme estudante e acorda professor. E, no dia a dia, vai aprendendo na sua didática é, a partir de experiências que já vivenciou é, com os seus professores anteriormente. Então, nesse sentido, é que hoje a gente vem contar para vocês a estratégia utilizada na formação de estágio docência, de que não trabalham é, com a, a formação cêncio, como é o caso na literatura e pedagogia. Se eu pudesse falar sobre alguma boa prática, eu acho que seria a oportunidade de formação é, como doutor seguida da aplicação prática. Ou seja, tivemos a oportunidade de desenvolver competências em relação à plataforma do ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, ao conteúdo do curso, as competências no ensino superior e avaliação por rubricas, a ferramenta de avaliação, o Corrubric, e a modalidade de ensino, o EAD. Ao indicar as principais tecnologias e as suas funções, é, digo que as utilizadas para o desenvolvimento e a gestão do curso foram concentradas nas comunicações e interações na plataforma Moodle. É, o acesso aos encontros síncronos via a RNP, que é a plataforma de videoconferência, e a Corrub, que é a plataforma de rúbricas colaborativas. Além disso, nós utilizamos outras tecnologias para auxiliar nesse processo, como, por exemplo, é o Google Drive, que foi utilizado para produção colaborativa de, de conteúdo e materiais para o curso e também para a gestão do curso. É WhatsApp e e-mail, que foram as ferramentas utilizadas para comunicação do grupo e também é a ferramenta InVivo, que foi utilizada para análise dos resultados. Ao promover a colaboração entre alunos é, e os tutores de estágio, distribuídos nos diferentes centros, destaco que as tecnologias possibilitaram o um trabalho colaborativo entre esses membros da equipe pedagógica, que estão distribuídos em dois núcleos de alunos. Um na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e o outro na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Instituições que estão distantes, 4 mil quilômetros. As ferramentas digitais, nesse caso, atuaram como verdadeiras pontes construídas para compartilhar informações, documentos e materiais criados de uma forma colaborativa através das nuvens. Acrescento também que uma ação positiva foi a avaliação entre os pares realizada através da plataforma Corrubi. Também um exemplo de construção da avaliação de forma colaborativa. O fato de o curso acontecer nesse período de pandemia. É, trouxe ainda mais atratividade e o uso das tecnologias possibilitou que tanto o acompanhamento de nossos tutores quanto a gestão do curso ocorresse de forma totalmente à distância e assim acabou desenvolvendo tanto nos tutores quanto nos participantes do curso é, competências docentes digitais. Além disso, as tecnologias e o pensar científico nunca estiveram tão interrelacionados nessa perspectiva e necessidade de ensinar nesses tempos de reclusão social. Talvez seja um dos aspectos positivos a ser herdado no pós pandemia, a reconexão e reafirmação do pensar em sala de aula, sob essa ótica da ciência e da informação juntas e indissociáveis. Essa plataforma surge como um modelo emergente de autonomia e aprendizagem. pontos positivos, é, também existiram algumas dificuldades. Como tutora, observei que muitos dos participantes classe, eles não possuíam facilidade ou familiaridade com as tecnologias utilizadas no curso, talvez por pertencerem a uma geração anterior à revolução digital. E por mais que a família seja mais conhecida e aplicada, Muitas instituições de professores, ela ainda precisa ser fortalecida, tanto no aspecto do ensino, quanto da aprendizagem. Ainda com o do suporte dos tutores e professores, o índice de desistência foi de 31%. Então, isso mostra a necessidade de se prover a capacitação dos docentes em recursos tecnológicos. É, devido ao contexto da pandemia, muitos dos participantes não conseguiram realizar as atividades é, no dia a dia o que prejudicou a avaliação entre pares e impossibilitou a realização da avaliação em 360 graus. Como um participante do curso, observei que o papel dos, do, dos docentes dos tutores foi bastante fundamental, para além da questão do conteúdo, mas também na orientação do uso da plataforma das ferramentas. Desse modo, foi possível encaixar é, da melhor forma possível no cotidiano de nós participantes, dentro das diferentes realidades, das diferentes bagagens, para que nós pudéssemos alcançar os objetivos de aprendizagem é, estabelecidos na proposta do curso. É, após eu finalizar o estudo, eu considero que antes de usar, utilizar essas ferramentas tecnológicas, é imprescindível que a próxima geração né, de professores receba o um treinamento prévio. Pra terem domínio sobre as ferramentas tecnológicas. Para que elas sejam, além de mediadoras, também estirem mudanças no próprio processo de ensino aprendizagem. É né? o que aconteceu conosco na experiência do, de tutoria do curso de, de modelagem, de curso de competência e avaliação do mundo. Né? Inicialmente, nos demandou maior tempo, dedicação, comprometimento mas também permitindo que nós desenvolvessemos competências digitais docentes, né? nos tornaram mais resilientes, diria. e, sem dúvida, vão, vão trazer reflexos na nossa própria prática do Centro Para finalizar essa, o relato dessa experiência, né? a gente é, observa que houve uma, uma ressignificação de todo esse processo de aprendizado durante esse curso. Os docentes que participaram, que eram de várias áreas, saíram convencidos de que precisam adotar tecnologias para suas práticas educacionais. E os alunos que aqui participaram desse momento de reflexão comprovam que no futuro nós teremos uma geração de professores que vão saber dominar essa tecnologia e conversar com as futuras gerações, é, sabendo qual é a linguagem mediática que eles falam. Né? Então, é assim que a gente finaliza, e no make-off vocês vão ver que a gente é, tentou muito, além das várias roteiras, de tudo que foi construído em conjunto para, ao final, chegar ao resultado desse vídeo. Pessoal, Beleza, eu acho que agora ficou melhor. Essa eu Tem também acho. Já dá, pode fazer o make-off. Pode deixar essas imagens aí, essas coisas no make-off lá para o final, final da gravação. Quando vai passar nos créditos, o make-off dessa bagunça aqui. Ok, pode deixar lá. Ah, ah.